Olá professores, olá coordenadores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Thiago, CNP de tecnologia da diretoria de ensino de Marília. É, no nosso TPC dessa semana, eu e o Agnaldo, nós vamos trabalhar com vocês o tema Curadoria de Recursos Educacionais Digitais. Nós vamos tratar aqui a importância do professor em entender os recursos é, educacionais digitais que existem e como selecionar é, através de uma folha de pontuação, o melhor recurso para trabalhar com sua sala. E você, coordenador, também pode, é claro, é, fazer a aplicação é, dessa folha de pontuação e indicar para os seus professores por área também, tá? assim como você é, julgar melhor aí dentro da sua escola. Tá bom? Então, pessoal, vamos iniciar tá? tratando aqui os três objetivos que nós trouxemos para que vocês entendam a importância dessa curadoria. Nossos recursos digitais, tá? Primeiro, o que vocês vão entender? A importância de fazer a, a pesquisa de todos os recursos que você tem disponível, tá? Para a sua disciplina ou para aquele assunto é determinado que você queira trabalhar, né, com o um aluno. Você vai qualificar, você vai ranquear ele do, do que tem maior aplicabilidade dentro da sua sala, organizar esses recursos, olha, esse daqui eu poderia usar primeiro, esse aqui segundo, né? então aí você consegue aí, entender esse universo de recursos que você está querendo adotar né? e ensinar para o aluno ali naquele momento da sua aula. Tá? Como é que isso é possível? A partir do instrumento né, de revisão dos objetivos de aprendizagem que é chamado LORE. Tá? É, nós vamos trabalhar o LORE, né, esse, esse instrumento, tá? para você qualificar quais são os recursos que você vai adotar ok também você vai aprender como avaliar os recursos educacionais digitais as redes tá uma folha de pontuação então através dessa pontuação que você vai seguir ali são oito itens você vai conseguir classificar em maior ou menor importância né, para sua avaliação então você professor vai avaliar quais são os instrumentos segundo o seu ponto de vista que vai se adaptar mais à sua turma e você coordenador também consegue aí, fazer indicação, quais são os recursos que você indicaria para a área, né, o pessoal que está na PEI, quais são os, os, os PCAs, né, consegue fazer por área também. Então é muito importante essa ferramenta também, e muito fácil de fazer também. Tá? E além disso, nós temos o objetivo de propor a reflexão e adoção e implementação dessa curatoria desses recursos no âmbito escolar, também então, de muita importância. Então aqui nós vamos fazer um, um breve esclarecimento, né, o que são recursos educacionais digitais. É, nós temos aí tudo que a gente tem de recursos abertos, texto, imagem, GIF, áudio, páginas de internet, tudo que você utiliza, um smartphone, um tablet ou um computador, para poder acessar essas informações. É, ele pode ser achado aí de diferentes tamanhos, você pode achar, texto curto, né, em uma postagem de algum site que você goste, professor, você pode achar, achar através de artigos científicos, você pode achar através de manuais, né? então tudo que você vai dar limpando ali dentro do ambiente web, tá, você consegue trazer para dentro dessa análise que a gente está tratando no dia de hoje. Por exemplo, dentro da pandemia, muitos professores criaram ali, né, é, os seus tutoriais, ele não deixa também de ser um recurso educacionais digitais, né, que você acabou criando ali um documento audiovisual para que seus alunos pudessem aprender através do YouTube ou outro é, repositório que você porventura utilizou, tá? Outro seria o quê? É, qualquer um desses pode ser executado em diferentes plataformas, né, seja onde o aluno der, né, tiver acesso a um computador, um tablet ou um smartphone, o aluno vai conseguir utilizar esses recursos educacionais digitais, tá bom? E aí também, né, possui diferentes tipos de licenças e condições de uso, né? Tem alguns aplicativos que são gratuitos, sobretudo, você consegue aí dentro do ambiente escolar, né? Alguns já vêm dentro do ambiente Seduc gratuito, né? Por exemplo, como editor de vídeo, é, como Audacity, entre outros, tá? Que tá aí na, na área de trabalho do aluno. Outros que podem ser instalados, né? Então consulte o Proatec, para que o Proatec possa ver a possibilidade de instalar ele ou não aí para vocês, Tá? E tem os pagos e os open sources. Open sources são aqueles que são de fonte aberta, que cada um pode fazer sua abertura ali e a programação dentro dele. Tá bom? Então vamos avançar aí. É, com um, um, foco, um foco em diferentes temáticas ou disciplinas. Então, olha só, independentemente da minha área de conhecimento, da minha disciplina, eu posso utilizar um recurso educacional digital para poder trabalhar esse tema com meus alunos há ah, desde uma, uma aula de artes, uma aula de língua portuguesa, uma, uma aula de geografia, é, não importa a sua disciplina você consegue garimpar, né, e trabalhar esse recurso com seus alunos. Então, repare agora esse histograma aí, tá? Então, quais são as finalidades da curadoria Nós estamos aqui, ó, na primeira, selecionar. Vocês estão vendo aí vários grupos, né, vários clientes é, é, aí. Que existe o quê? a gente vai selecionar na internet ou selecionar é através de aplicativos que você entra lá na sua Play Store ou na sua Apple Store qual que seria o melhor aplicativo para medir ângulos e graus por exemplo tá ali vai ter 320 por exemplo né 300 aplicativos ali Mas qual você vai escolher professor, tá? então, você tem um universo muito grande de aplicativos e de ferramentas ou até de páginas tá? ou até de vídeos no YouTube para poder selecionar então, você tem ali a seleção. Você vai garimpando eles e vai selecionar o que vocês acham mais interessante. Feita esta fase do selecionar, você vai partir para a próxima, que é o que? Avaliar. Então você vai avaliar daqueles, da, daquelas ferramentas de recursos é, tecnológicos que você selecionou, qual delas realmente vai atingir o objetivo que você espera naquela aula específica, ou naquele conteúdo, ou naquela habilidade específica, para atingir melhor o seu aluno. Tá? Olha, repare. Nós estamos saindo do macro, já estamos vindo para o micro, já pensando na sua aula. Tá? Depois que você selecionou, fez a avaliação do melhor, ali já extinguiu alguns dos vários que você selecionou, você vai organizar. Olha, esses dois aplicativos, ou essa página, complementa essa página, você vai organizar isso aí. Tá? Depois de organizar, você vai administrar e comparar. Aí você vai utilizar a folha né, de avaliação para poder fazer, a adoção aí da ferramenta que você vai aplicar, tá, para os seus alunos, OK? É, aqui embaixo tem um link aí depois a gente vai disponibilizar para todos vocês, tá? Que é um link de recursos de educacionais digitais, que é uma sugestão, tá? É, de sites por segmento, tá? Então, por exemplo, eu quero usar um editor de imagem. Então, lá o Aguinaldo, né, já já fez essa lista, né, com colaboração comigo muito mais, é, quais são os aplicativos online que você pode fazer edição de imagens, quais são os é, aplicativos que você tem como lousa digital, então tem um universo de aplicativos e recursos educacionais e digitais que você pode pesquisar nessa lista aí, que a gente vai disponibilizar para vocês, tá? É, no final da, da nossa... Da nossa, da nossa TPC, nós vamos disponibilizar para vocês o link dele, para que você possa, aí, é, sempre que precisar, fazer consulta por ele. Tá bom? Ok? Bom, pessoal, agora a gente vai falar é, para vocês algumas definições né, sobre a importância do LOR e, e por que, que a gente tem que é, faz, ter toda essa preocupação tá, com a qualidade. Tá? Então, a qualidade da adoção dos recursos digitais ele tem a ver com o alinhamento, do público-alvo que eu vou utilizar o recurso. Tá? E, como eu, é claro, com o meu objetivo pedagógico, visando sempre o currículo, né? é, é, a habilidade que eu preciso trabalhar, se ele é educativo realmente, se ele vai ser adequado para aquela turma ou não. Tá? Então, a gente, através disso, a gente consegue é, implementar tá? é, o recurso com toda a tranquilidade. Então, então reparei essa definição que a gente tem aí, que a qualidade é dependente de um alinhamento entre o público do recurso, seus objetivos pedagógicos, educativos e adequada implementação desse curso tá? realmente eu tenho que entender o que eu tenho de recurso entender meus objetivos com a sala, quais são os instrumentos que eu vou utilizar, e se está em consonância com o currículo do estado de São Paulo ok? aí, nós temos aí o instrumento LORE para poder fazer com né, que isso corra Tá, o instrumento mais reconhecido para a mediação quantitativa de quantidade tá, da qualidade né, dos recursos educacionais digitais né, prontos para o uso, é o instrumento de revisão objetivo da aprendizagem, o LORI, que é o que eu vim citando aí desde o início. Tá? Então, através dele que nós vamos conseguir realmente tá, é, fazer né, a, a seleção mais correta para os nossos alunos. Tá. Então, a LORI, né, a dimensão de qualidade de Lore, ela é avaliada de acordo com nove critérios. Os nove critérios de avaliação são pontuados numa escala Likert, de 1 um a 5. Então, você vai ali dentro do instrumento de avaliação, né, colocar a pontuação 1, um, pontuação 2, 3, 4 ou 5. E dentro dessa pontuação, depois você consegue tomar a melhor decisão. Tá? Então, são nove itens que você vai avaliar praticamente. Tá bom, então, reparem aí nesse histograma, tá? que está aí na tela de vocês. Tá? É a fonte de pesquisa dessa dimensão LORI, ele, é, ele vem do, do material da CIEB, está aqui o link do lado para vocês. Tá? É, estudo cinco modelos de corredoria tá? do CIEB. Tá? E aí nós temos o primeiro, né? a gente vai passar por cada um desses, nós temos o primeiro que é a qualidade do conteúdo. Então, Dentro da minha avaliação, qual que é a qualidade desse recurso que eu estou selecionando ele tem qualidade de um assim né? o alinhamento com o objetivo da aprendizagem olha esse texto essa imagem esse áudio ele tem significado para o meu, meu aluno ele está em consonância com o que eu tenho que trabalhar né é, ele tem feedback de, de adaptação então meu aluno ele consegue né é, ter várias formas de visualização desse arquivo, ele consegue baixar facilmente, né? Quatro, se ele gera motivação, né? Cinco, se, se ele tem design de apresentação, se ele é lúdico, se o aluno vai interagir com ele ou não, tá? Seis, se há usabilidade de interação, se o aluno vai, vai gamificar, se não vai gamificar com ele, tá? Se a acessibilidade dele vai ser, de, vai ser fácil ou não, se ele tem ferramentas de conversão ou não, tá? se ele vai ter a reusabilidade e o nono, né, a conformidade com os padrões, né? Então está tudo dentro do padrão aí. pontos. Agora nós vamos tratar, né, do primeiro, que é a qualidade do conteúdo. Vamos lá. Então, resumindo, tá? qualidade nessa nessa dimensão da qualidade de conteúdo, ele vai se referir ao nível de precisão de conteúdo que você selecionou. Olha, realmente esse conteúdo vai atender não vai deixar nada é, é, para trás, né? é, vai ele ter, vai ter a presença né? ou ausência de parcialidades, preconceitos, erros e omissões. Então, eu selecionei realmente um recurso que vai trabalhar, o aluno não precisa é, é, de algo complementar. Ou esse conteúdo não vai gerar dúvida para ele. Olha o exemplo que a gente trouxe aí. Olha esse exemplo. Numa animação de ação, né? então, a pessoa pegou ali uma ação, de um, de um bombeamento de um, de um coração. e Dentro desse exemplo, ele só, dessa animação, só mostra corretamente o sangue, como ele se move do átrio direito para o ventrículo direito e do, ventrículo, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Só que a animação ela falha na onde? Ela falha ao não mostrar que o sangue move do ventrículo direito para os pulmões e dos pulmões para o átrio esquerdo. Então, repare, ele entra naquele ponto que eu falei agora há pouco que o professor tem que ter né? é, o discernimento e é entender que às vezes a animação que, o, que porventura alguém fez e deixou disponível para você na internet ou, ou naquele aplicativo, ela não, não era somente para aquilo. Então você, professor, tem que entender, olha, o aluno ele tem que entender que tem um bombeamento do sangue do pulmão né, para os ventrículos e assim vice-versa, para que ele possa, né, o aluno, quando ele for ver essa animação, entender, olha, está faltando alguma coisa. Não... Ter aquilo apenas como verdade. Então, quer dizer, é, a omissão desse dado pode ocorrer uma falha aí no, na qualidade do conteúdo. Agora, vamos à segunda dimensão. Já na segunda dimensão é o alinhamento com o objetivo da aprendizagem. Gente. Tá, então, aqui próprio, a própria dimensão já fala. Né? Nós temos que alinhar o nosso objetivo tá? e garantir a aprendizagem do aluno. Okay? Então, vamos alinhar o nosso conteúdo. Tá? com o que realmente a gente espera naquela habilidade seja atingido ou não. Tá? Exemplo, é, nós damos ali para o aluno uma questão, e nessa questão eu não, eu não dou todas as informações, então eu tenho que me preocupar com isso, porque eu quero que ele responda algo a mais, né? eu tenho que me preocupar em dar esse conteúdo para que ele possa responder, por isso que eu falo de alinhamento aos objetivos de aprendizagem. Se eu estou cobrando algo é, é que não está ali, eu não estou fazendo alinhamento dessa aprendizagem. Eu tenho que proporcionar para o aluno, né, com que ele tenha aí um, um alinhamento da sua aprendizagem, todo o conteúdo e todas as questões que eu venha formular daquele conteúdo, tem ali naquele texto, naquela imagem, naquele vídeo, para que ele possa é, realmente aprender daquela maneira ali correta. Tá bom? A terceira dimensão, que é o feedback e a adaptação. Tá? Então, é a capacidade que esses meus recursos educacionais digitais tem para fornecer feedback e se adaptar à necessidade do par. Tá? Então ele está lá numa, desenvolvendo um, um, um conteúdo, ele vai ser avaliado ali para os testes e aí a cada vez que ele vai respondendo, se ele errou, né, o próprio sistema devolve para ele, se ele acertou ou se ele errou e ele vai avançando. Tá? É, se ele tem feedback e adaptação, adaptação é quando o próprio sistema fala, olha você errou essa, então volte e estude tal coisa. Então é esse tipo de ferramenta que nós chamamos de adaptação, então quer dizer, ele está pegando o ponto que o aluno, ele está com algumas dificuldades, e está falando, olha, eu deveria estudar tal conteúdo, tá, então, se você selecionar essas ferramentas que dão esse suporte para o aluno, é interessante, porque além dela dar o feedback, tá, olha, você acertou, você errou, e se você acertou, parabéns, avance, se você errou, ó, volte e estude tal conteúdo, então, é, é nesse sentido que nós temos que avaliar essas essas nossas é, indicações dos nossos recursos digitais, tá bom? O, a quarta dimensão, tá, seria a avaliação, né, desses meus recursos educacionais e digitais, tá? Que ele, como que ele retém a atenção do aluno? Né? É uma página estática, uma página animada? ele é um, um, um vídeo que não tem o fundo, a pessoa não muda as cenas, a pessoa não se enquadra, o áudio está ruim. Então, essas questões, você professor, quando for selecionar um material, pensa, nossa, será que o aluno vai conseguir ficar utilizando esse recurso? Será que o aluno vai gostar desse visual? Então, essa preocupação a gente tem que ter. Porque o aluno ele não vai pegar um vídeo, por exemplo, de uma palestra, é, é, muito grande e vai ficar ali 40, 50 minutos, que a gente sabe que não fica. Então, vídeos mais curtos tendem a prender mais a atenção do aluno. Vídeos com, com mais interação, com os efeitos sonoros ou efeitos visuais, né, ele com certeza vai prender mais a motivação do aluno. Textos que falam a linguagem do aluno vai, vai realmente motivar o aluno a ler, a entender aquilo ali. né? Então, isso gera motivação e retém a atenção do aluno aí e capacita o usuário a aprofundar o conhecimento nessa, nesse conteúdo aí, tá bom? Agora vamos tratar a quinta dimensão, que é a dimensão do design da apresentação. Essa dimensão eu já citei um pouquinho ela anteriormente aí, mas cabe aqui ressaltar, né? Então, quando você é professor, né? Você vai entrar numa plataforma, você vai fazer um curso online, alguma coisa, você tem aquela... A, a, a, Aquele ambiente virtual, que tem texto, tem vídeo, tem animação, tem gráfico. Se ele não estiver de forma fluida, né, é, aparentemente olhando, ou até para você poder navegar de uma aba para outra, não for tranquilo para você, você precisa ficar procurando, entendendo ali como que o programador, onde que ele colocou o botão, como que você faz para postar, onde que você tem que clicar. Se isso gerar para você um desconforto, né, então é, o design de apresentação ele acaba prejudicando aí a aprendizagem do aluno. Então é importante, olha só, é importante que você é, é, entre nesse aplicativo, nesse recurso educacional que você selecionou e tenha essa visão, olha, olha que bacana, é de fácil né, navegação, o aluno vai conseguir, ele vai navegar aqui, ele vai clicar aqui, ele vai avançar, ele vai conseguir executar o vídeo, a página está num formato que, no, que, que é prazeroso de a gente poder navegar, tá? Então nesse sentido, né, que é o design da apresentação. Isso faz toda a diferença, né? Na hora de você escolher, o aluno poder acessar, se ele tem algumas coisas animadas também. Isso acaba motivando o aluno, olha só, uma dimensão acaba impactando na outra dimensão, tá bom? Agora vamos para a sexta dimensão. A sexta dimensão ela é da utilização interativa, tá? Então ela vai avaliar com é, um fácil, né? Olha que ela complementa a a nossa anterior, tá? Ela vai avaliar o quão fácil é para o usuário a navegação dentro daquele recurso, tá? Se ele realmente ele navegou com facilidade, se ele vai conseguir acessar com facilidade, se ele tem que ter, é, é, exemplo, a, a senha da senha ele tem alguns aplicativos aí que o aluno fala, o professor tem que ter a senha da senha para acessar, é uma brincadeira que o aluno às vezes fala, que ele perde senha todo momento, tá? Então, nessa utilização interativa, né? Então, tem, tem que entender o quão fácil é esse esse aplicativo, essa ferramenta, para que o aluno possa trabalhar. Tá? Então, de maneira bem sucinta seria isso. Né? Se essa interface, né, o aluno vai conseguir navegar com tranquilidade. A sétima dimensão, ela é a dimensão da acessibilidade. Tá? Então, ela vai, você vai avaliar se você estiver dentro do seu grupo de alunos, né? alunos que, que têm alguma deficiência, né? se esse recurso vai ou não atender esse aluno. Tá? ou esse grupo de alunos que você tem, então referente à acessibilidade de pessoas algum tipo de, de deficiência, por exemplo, você entra num, num, num website que você não consegue é, você não consegue ampliar a letra para o aluno utilizar, você não consegue, por exemplo, mudar o idioma, né? é uma dificuldade muito grande que a gente tem. Assim você entra em algum site que está em inglês, você não tem lá mudar para o português Brasil, né? Então essa acessibilidade ele é muito importante, tá? Então o objetivo aqui é você analisar se ela vai ter acessibilidade, se o aluno vai vai precisar, vai conseguir traduzido daquela língua para o português, né? Se ele vai conseguir acessar pelo smartphone ou por outra ferramenta que ele precise. Tá? Então, nesse sentido, essa dimensão deve ser avaliada. A oitava dimensão, né? Se se ela vai vai ter ou não a, a reusabilidade, tal. Tá? O meu recurso selecionado, ele eu posso utilizar ele em diferentes contextos e com alunos diferentes. Tá, só nesse sentido, muito simples. Olha, selecionei esse aplicativo, selecionei esse vídeo, selecionei esse áudio, eu consigo trabalhar com diferentes grupos de alunos, eu consigo reaplicar em outra turma, com uma outra visão, é, embasando sempre naquele conteúdo e habilidade né, que eu preciso trabalhar dentro do currículo. Então, a, a, a dimensão 8 ele vai fazer você pensar se aquele recurso você vai conseguir né, trabalhar em outras áreas também. Tá bom? Bom, pessoal, agora a gente vai na última, a nona dimensão, que é sobre a, a conformidade com os padrões, né? É, muitos professores aí não entendem, né? Por conta de ser uma, uma dimensão muito técnica, né? Mas, é, resumindo, é isso. É, dentro da, do ambiente web, existe o um, um metadados né? Que são aqueles dados que ficam por detrás dos HTMLs ali das páginas, tá? Então, a gente tem que analisar. Se aquela informação que a gente escolheu, né? se realmente ele está nos padrões internacionais, se ele vai rodar dentro do meu desktop, dentro do notebook, dentro de um tablet, né, sobretudo para que o aluno possa utilizar em qualquer ambiente aí, linkado é, algumas dessas, é, desses meios de conexões, tá? Então seria nesse quesito, tá bom? Agora, agora vocês estão vendo aí, é, esse gráfico que tem a escala de valores do Lore, tá? Então, ele te, você tem aqui de baixo para cima, baixo, conforme você vai pontuando maior aquele aplicativo, aquele recurso educacional que vocês, né, ou você, porventura professor, está escolhendo né, para trabalhar com o seu aluno, você vai pontuando. Ó, um, ele está perto do baixo, só tem uma estrela de classificação. Dois, três, três está ali na média, tá? O recurso ele é tão bom, mas em alguns critérios lá da ficha de, de avaliação você deu alguma pontuação mais baixo, né? E aí você vai avaliando, tá? O ideal é que você entenda que mesmo que você pontuou é, é, o recurso ou a plataforma, o que você escolheu para poder pontuar dentro da ficha de avaliação desse recurso que você vai utilizar na sua aula, para né, que o aluno possa aprender através dela, é você compreender é, se você vai conseguir aplicar, independentemente da, do valor que você tem nessa ficha de, de desempenho, mas realmente tenha é, consonância com a habilidade que você está trabalhando com o seu aluno. Tá? Então, é simplesmente, é só isso, é muito simples mesmo, tá? Se dar a pontuação de 1 a 5, onde 1 é a menor nota e 5 é a maior nota. Tá? Agora vamos à folha de pontuação. Essa folha de pontuação nós vamos deixar disponível tá? aqui no, no, abaixo da descrição desse vídeo, o link da nossa apresentação e o link também para vocês realizarem o download dessa folha de pontuação. Nada mais é do que eu acabei de explicar no slide anterior, que você vai pontuar agora, tá? os aplicativos, os recursos que você tabulou, que você queira trabalhar com o seu aluno, você vai escolher né, é, ele através dessa ficha de pontuação. Então, você vai do, os valores aí do dimensão 1, dimensão 2 e assim sucessivamente, fazendo a pontuação e analisando cada uma dessas dimensões com relação ao aplicativo que você escolheu. Aí, a partir dessas informações, você consegue selecionar o recurso mais adequado para você poder trabalhar com sua turma, né, com sua classe, para desenvolver aquela habilidade específica. Tá? Acreditamos né, que com essa ferramenta você tem agora a, a, a capacidade de analisar melhor né, qual que é o recurso que você pode utilizar, né, é, tendo em vista aí as habilidades do currículo do Estado de São Paulo para que você possa fazer uma melhor utilização né, e aproveitamento também dos recursos digitais educacionais. aí, Tá bom? Bom, professores, coordenadores, é, vou deixar aqui o desdobramento da, da nossa TPC de hoje. Abaixo aqui do nosso vídeo, nós vamos deixar o link da nossa apresentação, a gente vai deixar o link do formulário e o link da nossa planilha dos recursos digitais também, aquele que eu comentei com vocês é, no meio do, da nossa TPC. Você pode utilizar... Né, essa planilha que a gente deixou como sugestão com alguns recursos educacionais digitais lá selecionados, ou vocês, dentro do grupo de discussão aí, nesse momento da escola, pode aí falar, olha, eu acho bacana tal site ou tal aplicativo, e vocês, através das informações que vocês têm de recursos digitais, fazer também a aplicação é, desse formulário de pontuação para poder validar aí a aplicação ou não desse recurso para a sua turma. Tá, então, vamos lá. Agora, realize a análise da planilha de recursos educacionais digitais. Faz a seleção de dois recursos educacionais digitais, no mínimo, tá, a partir né, do tipo de recurso. Tá bom? Depois de selecionar aí dentro do grupo, aplique as dimensões da qualidade Lore ao responder a folha de pontuação Lore. Tá? Então, ali vocês vão aí, em grupo, é, validar né? discutir entre vocês que pontuação vocês poderiam dar para esses dois aplicativos aí ou, ou, ou dois recursos ou vídeos que vocês porventura, a vêm escolher tá e depois realizar uma discussão com o grupo a respeito do da possível utilização e depois realizar uma discussão com o grupo a respeito né da possível utilização desse recurso na unidade escolar tá então agradeço a atenção de todos e até uma próxima